Né? É, não outra lenda. Achar docinhos, doces, docinhos, que docinho, que docinho, meu. Eu não mais. Kisou que... que... um docinho, dois docinhos, três docinhos, dois docinhos, três docinhos, três tá docinhos. Cala a boca! E levou pra casa dela! Cristal açúcar, o cristal mais burro e amor, né? De uma nova tempestade de tempestade é hora do show, porra! São relâmpago Arapuel é para os Afã Férias na Globo, o esporte pega pra valer. Em julho, gosta do julho, ao vivo! Ela é feia, pode dizer, não sei que é não é nada, cara. Isso é uma mentira, uma panturmina, uma patuscada. Armando é feio, careca, baixinho. Começou comercial. Não, não. Que tá na hora? Que tá na hora? Tá na Puta que velha. pariu. Olha, o jeito como a gente se conheceu foi hilário. Mano. Boa noite, moça gostosa. Sobre a regra 34. Alegreson Wagner, seu ao, ao, ao, ao 500 gramas de maconha. Grande filósofo da, do Cascais, né? Que veio aqui diretamente para o nosso Cascais. Uma churrasqueira do remoto. Aperta o número 1, um, Lilo Tá pegando, tá pegando é o número 1, liga Puta. Puta. Se é para ter aborrecimento, eu vou largar esta merda.